Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você tem dificuldades em entender sobre estrutura atômica? Mas não sabe por onde começar a estudá-la? Ok, nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples através de um exercício. O exercício fala o seguinte, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Elétrons são partículas de carga positiva, falso. Elétrons são partículas de carga negativa. Os nêutrons são partículas sem carga, verdadeiro. O número de massa A é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, verdadeiro. Prótons são partículas de carga negativa, falso. Os prótons são partículas de carga positiva, Toda a matéria do universo é feita de átomos e estes são muito pequenos. Verdadeiro. Os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Verdadeiro. Os átomos são todos iguais. Falso. Eles são iguais se for do mesmo elemento químico. Dos outros elementos, eles são diferentes entre si, por isso que é falso. K, L, M, N, O, P e Q são camadas que fazem parte da organização do átomo, verdadeiro. O número de prótons é importante na identificação de um átomo, já que indica o número atômico Z, verdadeiro. A ligação iônica se dá por compartilhamento de elétrons, falso. A ligação iônica se dá por ligação entre íons, o ânion com carga elétrica negativa e o cátion com carga elétrica positiva.